Bem-vindos, me chamo Ricardo Abrantes e nessa aula eu vou mostrar para vocês as opções de acessibilidade das salas do RNP. Alô. Alô. em todas as salas você tem o bate-papo público em que você pode escrever textos você tem a opção de se comunicar por áudio você pode ligar a sua webcam interagir por gestos participantes vão ver você todos os elementos são destacáveis você pode por exemplo colocar a apresentação em tela cheia para ver melhor você pode encaixar a apresentação na largura para ler melhor. você pode destacar as câmeras dos participantes cada uma delas individualmente redimensionar e colocar onde você quiser. Caso tenha dois monitores, pode arrastar para outro monitor, inclusive. Você ainda pode, caso seja moderador, criar legendas para salas. Basta clicar em escrever legendas, selecionar a língua da legenda, clicar em iniciar. E quando você quiser, você pode iniciar o ditado. Essa é uma ferramenta muito útil. Se você quiser que alguém veja o ditado, peça para clicar nesse botão, Iniciar legendas. As legendas vão aparecer nessa posição sobre a apresentação. Esse recurso também serve para você escrever textos ditados, selecionar, copiar e colar no seu editor de textos. Ou você pode salvar em diferentes formatos o texto, o texto que você digitou. Basta selecionar qual formato e salvar. Você também pode continuar o seu ditado sem que seu áudio saia na sala. Isso é útil, por exemplo, para tradutores. Os tradutores podem ditar tudo o que eles estão interpretando na sala sem incomodar o palestrante. Você ainda pode escrever legendas em outras línguas. É o mesmo procedimento. Você vai iniciar o ditado. Hi there. Seleciona a linguagem que, que quer que apareça na sala. Iniciar. Now I am trying to speak English. As you can see, everyone can see what you are speaking. Even though my microphone is muted. Vou parar o ditado, agora eu posso selecionar o texto do meu ditado, salvar ou copiar e colar em algum local. Então, se você juntar essas opções de acessibilidade com intérpretes de Libra, tradutores, você vai ter uma sala totalmente interativa e de fácil comunicação em vários tipos de eventos. Agora eu vou apresentar algumas informações sobre o YouTube, outras plataformas que vocês podem subir vídeo também. Para você carregar ou enviar vídeos para o YouTube, a primeira coisa é fazer login na sua conta. Caso você não tenha uma conta, você vai criar sua conta clicando nesse botão aqui embaixo, criar conta para mim ou para a sua empresa, você vai preencher todos esses dados, nome, sobrenome, endereço de e-mail, vai criar uma senha e confirmar a senha. Seu é endereço de e-mail... Vai digitar uma senha e anotar para que você não perca. Vai clicar em Próxima. Vai inserir o código que eles enviaram para o seu endereço de e-mail e vai clicar em Verificar. Agora a sua conta já está criada. Você termina de preencher os dados que eles pedem. Próxima, concorda com os termos e cria a conta. Agora a sua conta já está criada e você já está logado. O próximo passo, agora que a sua conta está criada, é você ativar o seu canal. Você vai criar o canal. Depois vai ativar. Para verificar a sua conta do YouTube, você vai precisar entrar com o número do seu telefone e vai clicar em receber código. Os próximos passos é só seguir as indicações do site, entrar com o seu código e ativar a sua conta. As instruções detalhadas de como verificar a sua conta você encontra no suporte do Google em verificar a sua conta do YouTube. Basta assistir ao vídeo e tem toda a descrição do que você deve fazer agora que você está com a sua conta criada e verificada você já pode carregar um vídeo ou fazer streaming para o YouTube para enviar um vídeo para a sua conta você vai clicar em criar enviar vídeo vai abrir essa tela vai poder selecionar os arquivos no seu computador ou simplesmente arrastar o arquivo para cá. Preencha o título, a descrição do seu vídeo, fala que não é conteúdo para crianças ou se for conteúdo para crianças, clique em sim, é conteúdo para crianças. Você pode adicionar legendas manualmente, mudar a tela final. Adicionar cards interativos para a pessoa clicar aí para próximos vídeos seus, ou que você recomenda. Você pode fazer algumas verificações. E você tem três opções para deixar seu vídeo salvo ou publicado. A primeira opção é privado. Você vai ter que compartilhar de forma particular e dar autorização para cada pessoa que quiser assistir o seu vídeo. A outra opção é não listado em que se a pessoa tiver o link do seu vídeo, ela vai poder assistir. E a terceira opção é o vídeo público, em que qualquer pessoa pode, poderá entrar no seu canal e assistir ao vídeo. Quando você clica em publicar, ele vai terminar de carregar na sua plataforma, vai processar e as pessoas já vão poder assistir. A próxima plataforma que eu quero mostrar é a do Eduplay. Você entra em eduplay.rnp.br, você já tem várias publicações, ele serve para streaming de vídeos ou para compartilhamento de vídeos, áudios, você pode ter o seu canal de TV, você pode criar a sua rádio, o seu podcast, tudo na mesma plataforma. Para ter acesso e compartilhar todos esses tipos de mídia, você só precisa acessar com o seu e-mail da UNB você faz o seu login aceita e pronto você já está no seu canal do Eduplay em meu espaço você vai poder carregar os vídeos, basta clicar em meu conteúdo, enviar, você seleciona entre arquivos, transmissões ao vivo ou podcast, onde você pode gravar os seus áudios. Vou clicar em arquivo para mostrar, você pode procurar os arquivos ou arrastar o arquivo para esse lugar vou arrastar o arquivo para cá e vou clicar em iniciar envio após processado o seu vídeo vai ficar na sua plataforma na sua conta para isso você vai precisar preencher esses dados o título a descrição alguma tag que você queira, você tem a opção de colocar o vídeo com público, público não visível, acesso autenticado, só as pessoas que entrarem na plataforma vão poder assistir ao vídeo, e acesso restrito por senha. Nesse caso, você vai ter que enviar uma senha para a pessoa poder assistir ao seu vídeo. Isso é ótimo para os professores que têm turmas diferentes e não querem que os, os alunos assistam as aulas antes da hora. Ele vai liberando as senhas de acordo com o horário certo para o aluno assistir. Você pode também restringir por localização para impedir que pessoas de outros países assistam ao vídeo. Aqui você cria o link da sua aula, você escreve uma palavra aqui e automaticamente... Vai ser gerado um link com aquele nome que você colocou aqui. Você pode programar a desativação do vídeo, colocar no canal ou numa playlist. Quando você clicar em salvar, o vídeo vai terminar de ser processado e vai ficar disponível na sua conta. Em meu conteúdo, você ainda pode gerenciar os seus vídeos e editar, por exemplo, se você quiser colocar ou tirar a senha, você edita as informações em detalhes. E agora mais uma informação sobre a plataforma de webconferência do RNP. Onde ficam as gravações? Eu vou entrar com a minha conta e mostrar para vocês. As suas gravações ficam em Histórico, onde você vai poder fazer o download da gravação que você fez na sua conta. As gravações da sua comunidade... Elas ficam em Web Conferência, Histórico, aí você pode selecionar apenas as gravadas. E aqui você pode tanto reproduzir quanto fazer o download da gravação. Para fazer o download é só clicar nessa setinha, selecionar onde vai ser salvo, o nome do arquivo e clicar em Salvar. Uma coisa útil sobre a reprodução, você pode clicar com o botão direito sobre as câmeras e salvar o vídeo como. Aí vai gravar só as câmeras, independente da apresentação e do chat da sala. Isso é muito útil quando você quer apenas as câmeras da sua webconferência. Outro detalhe sobre os arquivos das gravações da RNP é que existe uma grande diferença entre o arquivo salvo, que fica com esse formato, por radiografias de 22 pacientes FAP obtidas... As câmeras vão ficar nessa lateral, o bate-papo aqui e a apresentação aqui. Agora, o arquivo da transmissão... vai ficar com esse formato. O mesmo formato que você fez na sala de reunião. Foram feitas utilizando o método Tac. O dental panoramic read. Então, se você prefere esse formato, faça uma transmissão para o YouTube, já vai ficar salvo assim. Se você quer um arquivo pequeno, você vai gravar na plataforma e fazer o download depois. Mais uma vez, as suas gravações vão ficar em histórico, basta você fazer o um download. As gravações da sua comunidade vão ficar em web conferência, histórico, apenas as gravadas. Aí você pode fazer o download ou reproduzir para salvar só as câmeras. Espero que essas informações sejam úteis. E logo a seguir nós vamos ver as opções de Streaming.